Marcar ou não marcar boleto no pixel? Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito aí de marcar ou não marcar boleto no pixel, tá galera? Mas antes de tudo eu vou explicar um pouquinho sobre como que foi desenvolvido o método receita de bolo para a gente chegar nessa conclusão de usar ou não usar o pixel, o boleto marcando no pixel, sim ou não, Tá galera? Então, meados ali de junho, julho, agora eu não vou lembrar qual dos dois meses certinho que é, mas foi assim que foi liberado a amostra do Laliu ali para gente, tá, galera? Como eu já havia explicado para vocês ali, é, eu comecei com, com um auxílio emergencial só e até agradeci porque o produto demorou. Muita gente estava reclamando que o produto estava demorando, mas para mim foi muito bom porque... Na metade de, de, de junho, julho ali, eu tinha para receber a outra, a, o outro auxílio emergencial, onde dava ali praticamente mil, mil e duzentos reais, onde eles falaram que era exatamente o que eu precisava, em torno de mil reais para subir campanha, tá, galera? Então, porém, como eu não tinha ainda recebido os, a segunda parcela e eu subi, é, campanha dia 3, eu sei exatamente o dia que é, mas agora eu não lembro se foi junho ou julho Se vocês é, saberem que dia que foi, que, que eles liberaram o mês que eles liberaram o Laliô, deixa aqui nos comentários, tá galera? Então vamos lá, eu subi dia 3, subi 3 campanhas, pois eu tava sem dinheiro algum Então não tinha como subir com um orçamento maior e nem mais criativos, né galera? Então foi onde eu subi três criativos, passou 3 dias, onde eu fiz a minha primeira venda no terceiro dia, gastando sabe quanto, galera? R$90,00. Como eles explicam no método iluminado, a gente tinha que subir cada criativo com R$10,00 e deixar ao longo do dia ali, um, dois, três, sete dias, para a gente estar tá analisando as métricas, para ver se realmente aquele criativo é bom ou é ruim. E eu subi é, a, os três criativos ali com R$10,00 cada um, ficou três dias, então são 3, 6, 9 Deu 90 reais e saiu Um boleto de 26 26 e agora eu não lembro também Qual que é o valor exato da amostra Tá galera? Então eu fiz Uma primeira venda no boleto ali Ao longo do vídeo eu vou explicar para vocês O porquê marcar boleto ou não marcar Eu tive uma call com Os diretores da Perfect Pay Onde eles deram uma palhinha ali Sobre é, qual que é o o objetivo da campanha é ser marca boleto, se não marca, mas ao decorrer do vídeo eu explico certinho como que eles é, falou pra mim, tá galera? Aí, é, passou três dias, fiz a primeira venda, saiu no boleto, aí eu falei, puta, gastei 90 reais e fiz apenas uma venda. Aí já começou a bater o desespero, né? Quando a água bate na bunda ali, você já começa, cara, o que, que eu vou fazer se eu gastar, cada 90 reais eu gastar para fazer uma venda de 26, eu vou, daqui 10 dias aqui, eu, acabou, não tem mais como anunciar, né? Aí foi quando eu fui pesquisar é, em vários locais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, no Instagram não, no YouTube, fórum, onde eu achei é, algumas explicações de como subir a campanha, foi onde eu gastei praticamente, de uns 300 reais negativo, onde teve uma campanha... Que me deu boa onde saiu algumas vendas é, no cartão que não expliquei para vocês. Acho que minha primeira venda no cartão saiu depois de 15 dias, tá galera? Depois de 15 dias, minha primeira venda saiu no cartão. E muita gente sobe campanha já no primeiro dia e quer vender é, sobe com 20, 30 reais, quer vender mil reais e tudo no cartão. Tá galera, e eu vou explicar o porquê a gente tem que mudar o um insight como eu mudei também. Então, minha venda saiu a minha primeira venda de cartão saiu depois de 15 dias. 14 15 dias aí eu peguei teve uma dessas campanhas que me deu não me deu retorno mas me deu um número muito bom só que eu fiquei sem saber o que fazer eu tinha gastado ali uns 300 400 reais e eu falei putz velho daqui cinco seis dias eu vou receber meu auxílio mas eu já gastei é, praticamente mais da metade do, do da minha primeira verba e eu não tive nada de retorno o que, que eu vou fazer foi onde eu analisei essa campanha, acho que durante dois ou três dias, galera. Eu analisei uma campanha durante dois e três dias, direto. Acordava 4 horas da manhã, fazia a minha rotina, do jeito que tinha que fazer, e lá por umas 10, 11 horas eu estava indo dormir pensando naquela campanha, o que, que eu poderia fazer com aquela campanha, tá galera? Foi onde eu achei um padrão, mais ou menos, ali que me deu a luz. Eu peguei e falei assim, se eu subir 10 criativos. Bem parecido com esse, só que eu vou trocar Copy, Headline copy headline e algumas coisas do Criativo em si. Aí foi onde eu subi, no dia seguinte, que eu tava pensando assim, ver essa luz, eu falei, amanhã eu vou subir. Galera, normalmente eu acordo 4 horas da manhã, né? 4 e meia, na verdade, acordava. Hoje eu acordo 4 horas da manhã. Foi onde eu acordei quase 4 horas, não era nem 4 horas já para subir as campanhas, já para montar essa estratégia para o outro dia, que nem eu só subo campanha, pra você ter ideia, eu acordei 3 horas da manhã para subir campanha para o dia seguinte, tá galera? Então, eu falei, essa estratégia, essa estratégia vai ter que dar boa senão não eu vou estar tá lascado, aí foi onde eu subi 10 criativos, tá galera? Subi 10 criativos totalmente diferentes um do outro ali, para testar, tá? Com o mesmo objetivo na, daquele primeiro, 10 totalmente diferentes assim, baseado no primeiro, o único que tinha me dado resultado foi onde teve um padrão, onde eu achei um padrão, pra, pelo menos para a amostra ali, a gente está fazendo teste muito rápido e muito barato, onde é, eles passaram para a gente subir é, campanha de R$10, deixar ali 5, 7, 5, 6, 7 dias e gastar mais ou menos R$70, foi onde eu consegui desenvolver essa estratégia, Aí eu subi 10 criativos, 10 é, criativos totalmente diferentes um do outro Onde eu consegui fazer o teste Naquele primeiro dia E realmente dava certo Foi onde um desses criativos Acabou perfumando bem Foi me dando as mesma métrica Que o criativo anterior E eu falei, putz, eu acho que eu acertei Um padrão aqui, eu acho que eu acertei Então vamos replicar aqui para ver Tá galera? Aí foi onde eu fui replicando, replicando, aprimorando ali Foi onde eu achei Um criativo ideal para aquela amostra onde estava 75 centavos no de Checkout, a compra ali saía em torno de 4 a 5 reais, às vezes 3. Eu já cheguei, que nem eu falei para vocês, eu já cheguei a fazer quase 103 vendas é, no cartão, é, num, num período de uma semana aí, que eu falei, caraca, bicho, é, essa estratégia eu vou ter que passar para os outros, porque é muito boa e foi onde eu ajudei uma galera, tá? Muitos me perguntaram sobre é, várias coisas referente a esse método quando eu estava pesquisando e tal. Aí eu peguei achei um padrãozinho. Foi onde eu fiz uma live com, com um grupo ali fechado que tinha no Instagram referente ao Iluminado. Onde eu expliquei para eles e ajudou. acredito que ajudou bastante a galera ali está é, desenvolvendo. Está realmente tando, tendo aquele incentivo de você subir uma campanha, analisar a métrica e sair pelo menos venda aí a questão era eu já trabalhei um pouquinho, bem pouquinho galera, em 2019 se não me engano, 2018, 2019 agora eu não estou me recordando é referente a dropshipping, onde eu marcava boleto e saia muito boleto e eu não conseguia converter, tá galera? eu tinha que fazer tudo na mão, baixar o boleto como era dropshipping, eu tinha que baixar o boleto mandar para o cliente, receber a resposta do cliente quando ele pagava às vezes ele mandava um comprovante eu tinha que esperar cair na minha conta para me fazer a a, a compra no site do AliExpress ali, E foi é, bem, bem desgastante isso para mim Foi onde eu falei ah, Não vou marcar mais boleto Quando eu vou subir campanha pro, pro, pro, pro Facebook Eu não vou su subir mais com, com Marcação de boleto eu só vou subir marcação de cartão Onde eu vou ter muito, mas muito mesmo Retorno Porque a compra já cai na hora E a gente não precisa ficar Convertendo boleto Só que esses dias eu tive uma Macau com o, os donos da Perfect Pay, onde eles abriram minha mente assim de um jeito que eu acabei não, não, não vendo antes, né? Que nem eu marcava só cartão. Até a semana passada aí que eu recebi essas informações. E agora, a partir dessa semana, eu vou estar testando com certeza, tá, galera? A primeira coisa que ele falou pra mim foi assim. 70, se se não me engano, é 76% da população brasileira compra ou com cartão ou ou com dinheiro ou via boleto. Como que você vai ter uma campanha que dá 60% de 60, 70% de compra de cartão, sendo que 76% compra ou no dinheiro ou no ou no boleto bancário. Aí ele falou: ó, "Tem casos que produto realmente ele vende mais no cartão, tem produto que eles ele não vende no, no encapsulado ele não vende no, no cartão ele vende mais boleto então é teste você vai ter que testar não adianta você só querer focar na vender só cartão sendo que aquele produto seu ele só vai vender no boleto a maioria dos cartões que vai sair vai ser ou é para pagar, pagar o tráfico ou ele vai te dar um pouquinho ali uma margem para você fazer a conversão do boleto então você vai ter que testar e foi um site que eles passaram para mim onde mudou a chavinha no meu pensamento de ou subir campanha só para o WhatsApp ou campanha marcando boleto ou não então como é, eu acho que vocês estão escutando o barulho da chuva aqui tá chovendo bastante é, peço desculpa aí pelo áudio tá galera então voltando é, então você vai ter que subir realmente ali a campanha é voltada tanto para cartão quanto para para boleto, porque você vai ter que testar, você vai ter que analisar a mesma coisa que eu expliquei para ele do, do Receita de Bolo. Ele falou, a mesma coisa que você achou um padrão ali para você subir para a amostra, você vai ter que achar um padrão para subir para o seu, seu produto, para ver se realmente ele vale ali subir só para cartão. se ele vale subir para cartão e boleto, então eu vou subir para os dois semana que vem, tanto cartão quanto boleto, eu vou deixar um pixel novo aí, ele já está. Ele já está criado, eu já marquei ele separadinho lá. Ele já está recebendo atualização, é, eventos que está entrando lá no site lá. Então, é, a partir de semana que vem também eu vou estar tá explicando para vocês se realmente vale a pena ou não marcar boleto, tá, galera? E o receita de bolo, ele foi desenvolvida para isso, para teste rápido. Ele não é para sair muita venda assim já de cara. Às vezes, às vezes não. 80% das pessoas que utilizam ele é, já sai venda no primeiro dia, tá, galera? Quando você sobe 10 criativos ali, onde o initiate checkout fica na base de R$1,00, R$1,50, R$2,00 no máximo, ele já sai venda no primeiro dia, tá, galera? Quando eu subi, esses dias eu subi campanha para mostra amostra ali, testando 10 criativos, ele já tinha saído venda no cartão a centavos, tá, galera? Então, é realmente é um método simples e fácil ali onde você... É, desenvolve vários criativos, vários é, copy headline, onde você vai aprimorando passo a passo, que eu não expliquei para vocês, você sobe 10 criativos, daqueles 10, se não saiu é, nenhum criativo bom, você sobe mais 10, desses 10, vamos supor que um saiu bom, você pega esse um, faz 10 variações em cima dele, para ver se você consegue melhorar, ou você faz copy headline diferente em cima desse criativo, onde você vai subir 10 novamente, e você começa a tirar a prova real, Aí depois que você tá com aquele criativo perfeito, aí você começa o engajamento é, pro, pro criativo, compra curtida. Assim você consegue gerar mais efeito manada em cima do seu criativo, onde o custo o custo por compra, o custo por finalização de compra, o clique. O CPM às vezes ele acaba baixando, que você começa a duplicar ele em várias e várias vezes. Ele acaba achando um público bem bom e barato ali. Então foi isso, galera.